Boa noite. O Globo Repórter de hoje viaja por uma Alemanha pouco conhecida dos brasileiros, com desfiladeiros misteriosos e natureza intocada. Olá, boa noite. Vamos conhecer os encantos de uma floresta cheia de canais, chamada de Veneza Verde, e que fica apenas uma hora da capital, Berlim. A região rochosa é que desafia os montanhistas. Eles se arriscam na escalada livre feita nas alturas sem equipamentos. O segredo da gruta, que tem paredes e piso de sal, onde um dos tratamentos de saúde mais antigos do mundo ainda é feito de forma tradicional. A magia do relógio que há mais de 100 anos encanta moradores e turistas na cidade de Munique. É muito legal, eu estou voltando ser criança aqui. Vamos provar a estranha combinação de beber e comer chocolates ao mesmo tempo e conhecer a cerveja defumada, produzida há mais de 600 anos pela mesma família. Os Alpes e as florestas suspensas. Quantos segredos escondidos? Esse desfiladeiro é um deles. Misterioso Canyon de Park. Já foi um lugar inacessível. Hoje é território de aventureiros. Essa é a única passagem possível. Começou a ser feita em 1910 e demorou dois anos para ser furada. Bem escuro aqui, só dá para ver a luz no fundo do túnel. A paisagem é de um grande impacto. Os imensos paredões chegam a dar medo. Parecem nos engolir. Ó, aqui dá para ver por que eles fizeram um túnel. É parte aqui da encosta. Ó. Na, ali no, no rio não tem passagem nenhuma. Antigamente o caminho era feito por uma passarela de madeira. A trilha atual é mais segura. Mas pode ser escorregadia. Interessante aqui, vai ficando cada vez mais frio. Muito provavelmente por causa da umidade. A correnteza faz um pouco de água subir. E essa água aqui acaba esfriando. E isso pega na gente, assim, dá para sentir esse frio. A falta de sol também aumenta a sensação de frio. A temperatura dentro do desfiladeiro pode ficar 5 graus mais baixa do que do lado de fora. Escuridão total de novo. Dá um pouco de insegurança para andar, não é? Mas vamos em frente. Aqui nós temos uma janela e lá no fundo tem luz. Ah, finalmente aqui. Muito bom. É uma passagem tão misteriosa que já serviu de cenário para o filme Nosferatu. É o caminho que leva até o Castelo do Vampiro. Na verdade, o Canyon é uma obra-prima da natureza. Um choque de elementos em tempos diferentes do planeta. As rochas, muito velhas, foram formadas há 240 milhões de anos. Já a água é novíssima, até há pouco era gelo. Isso explica a cor leitosa, meio esverdeada. É água de degelo, que quando desce das montanhas ainda traz partículas de neve e sedimentos de areia. Por isso, essa cor é diferente. Aqui as duas paredes quase se encontram, o rio fica apertado e vem vindo mais água lá de cima, parece chuva. Essa pedra e os troncos de árvores despencaram de uma altura de 70 metros. Com contornos dramáticos, tem registros de misticismo. Esse lugar aqui se chama Nossa Senhora. Sabe por quê? Quando os operários construíram essa passarela, eles tinham medo, porque esse é um lugar muito bonito, mas era o ponto mais perigoso. Não aconteceu nenhum acidente. E em agradecimento, eles deixaram a fé ali na pedra, ó. Uma imagem de Nossa Senhora. Agora, nós é que agradecemos a existência de um lugar tão especial. E temos certeza, por mais que um país seja famoso como a Alemanha, ainda existem muitas surpresas para serem descobertas. Rios vivos. E uma imensa floresta preservada. Navegamos ao som de pássaros. E pensar que a gente está a menos de uma hora de Berlim. Lá fora, um país dinâmico. Aqui, sossego, silêncio. Nós estamos entrando na Alemanha desconhecida. Esprevalde, ou a floresta do rio Espre, é uma área de 48 mil quilômetros quadrados, declarada Reserva da Biosfera Mundial pela Unesco. Com tantos canais, este lugar ganhou o apelido de A Veneza Verde. Motor é proibido aqui. Isso significa trabalho duro para os barqueiros, mas eles adoram. Robert herdou a profissão do pai. É a profissão mais bonita do mundo inteiro. Sempre trabalhando no meio da natureza. Mais legal ah. do que isso não existe. Melhor que trabalhar, só ser criança. Você quer rimar? Hey, pro... Claro que eu quero. <risos> Mas ele falou que é assim ó, vai até o fundo. Não precisa de muita força não, tocou no chão, dá pra fazer com o dedo, ó. só ir puxando assim, costa reta, senão dói. O mais complicado é manter a direção do barco, então é melhor deixar o Robert no comando. <risos> Cruzamos com algumas lontras que foram introduzidas nesta floresta há mais de 30 anos. Mas este vilarejo já existe desde a Idade Média. Trocamos de barco para conhecer a parte habitada da Esprevalde. Cerca de 150 famílias moram nas margens, mas para chegar em casa, só pelo rio ou a pé. Esse aqui, no passado, era um caminho de água muito importante, uma estrada mesmo. E ele estava dizendo que neste porto aqui, é, chegavam barcos de toda a região, trazendo os produtos, é, frutas, legumes, cereais, tudo aqui para o mercado, vinha por esse caminho. Hoje são muitos caiaques, um esporte cada vez mais popular. O problema, ele estava contando, é que muita gente se perde nesse labirinto de canais. Sai, quando vê tá está no meio da floresta, não tem casa, não tem para quem perguntar e acaba perdido. Aí eles têm uma equipe aqui que se a pessoa não volta em duas horas, eles saem procurando depois. Antigamente, a região da Esprevalde ficava no lado da Alemanha Oriental e, por isso, ficou isolada durante mais de 50 anos. O nosso guia Robert, que é alemão, mas morou no Brasil, conta que quando ele veio aqui pela primeira vez, teve a sensação de voltar ao passado. Eu estava praticamente num cenário que era idêntico àquele da minha infância. Isso foi algo que mexeu muito comigo. E até hoje, quando eu venho para essa região, eu tenho essa sensação como se eu estivesse viajando para a minha infância. Se a região é mágica, estamos prontos para o encanto. Encontramos uma casa de mais de 200 anos. Aqui mora Peter Frank, conhecido como o Mago das Ervas. Entramos no mundo das fábulas. Se a casinha de João e Maria era feita de doces, esta é de ervas, legumes e frutas. A cozinha, então, um santuário. Olha só essas flores. Ó, oh, um mundo de cheiros. Tudo o que Peter aprendeu foi com a mãe dele. E para nos mostrar, ele escolheu a receita principal, a conserva de pepinos da Esprevaldi. <risos> Ah, esses são os, os pepinos aqui do lugar. É. Preste atenção, você está na terra mágica dos pepinos. São os melhores do mundo. O que nos faz fortes aqui é o pepino. O orgulho do Peter pela qualidade dos pepinos não é à toa. As plantações de Sprevalde são famosas na Alemanha inteira. Aqui no campo a gente descobriu que até a colheita do pepino tem um método único. Ela é feita com esse equipamento. Nós viemos para ajudar no serviço. Eu só não sei onde eu vou no trator. O trator andou e eu acho que eu acabei de descobrir. Esse equipamento é chamado de avião de pepinos. E parece mesmo um avião com duas longas asas. A vantagem para o trabalhador é que eles descobriram que essa é a melhor posição para se colher. Imagina, fica o dia todo assim, ó, aqui ó, ó, a costa, dói muito, assim não. Eles vão na horizontal, não tem problema com as costas. No total, 40 pessoas participam da colheita, hoje vão ser 41. E agora eu tenho que pegar o meu lugar ali, ó, no meio deles, alô. Aqui ó, a gente colhe e joga o pepino aqui nessa esteira que leva para o trator. Faço Anatoli. amizade logo com os meus companheiros de trabalho. É. Ó, então eu tô aqui entre o Anatoly e o Paul. Falta. Bom, e agora eu tenho que começar porque senão os pepinos ficam para trás. O que é genial nesse sistema é que a gente faz a colheita e a planta não sofre. Olha só, vai tirando e a planta fica preservada aqui, ó. Dessa forma, eles podem colher de novo daqui a três dias. O bom é que quando começa a dar fome, como não tem agrotóxico nenhum, dá para comer no serviço. Pelo menos eu. Os pepinos seguem por uma esteira, onde são pré-selecionados. Nessa nossa turma, que eu faço parte, não tem nenhum alemão. Somos todos imigrantes. Ali, principalmente da Polônia e da Romênia. Eles estão felizes com esse salário que eles vão ganhar. Quando termina a colheita, daqui a dois meses, vai cada um para sua casa. Mas interessante, né? Um dos alimentos mais famosos da Alemanha começa com a mão do imigrante. Este agricultor conta que chega a ganhar em dois meses o equivalente a um ano de salário na Romênia. Ah, ele trabalha já há nove anos. Eu perguntei se eles tratam bem ele aqui. Ele diz que super bem. O fazendeiro está sempre por perto e diz que pepino é um bom negócio. O pepino já foi considerado comida de pobre, mas isso mudou. Hoje é um alimento saudável. Tem poucas calorias e recomendado para qualquer dieta. Ótimo para quem quer emagrecer. Opa! Então vamos voltar para a cozinha encantada do Mago das Ervas e aprender a fazer a conserva de pepinos. A base para a conserva é bem fácil. Então vamos começar. Folha de louro, semente de mostarda, pimenta, dill, que é essa erva aqui, raiz forte, que é muito importante, e trabalho. <risos> tá fácil. <risos> ok. Uma mão cheia de sal. <risos> Três mãos cheias de açúcar. Reparou que não tem colher, peso, grama. É da moda antiga. Vinagre. Eu devo jogar meio cântaro desse aqui. Uma concha feita de cabaça para misturar a porção. Que já está com um cheiro delicioso. Num pote de vidro, colocamos mais ervas e os pepinos. Precisa furar o pepino para ele absorver a conserva e... Já vai. So? Yeah. Oh, é um monte de pepino. Então ele também vai ajudar, mas ele falou que não é para correr, não. Que não se cozinha com pressa. Depois do pote cheio, a gente põe o preparo quente de ervas e temperos. Feito isso, agora a mágica acontece sozinha aqui. Vamos yeah. dizer, E wie lange bleibt so? Uma semana ou um ano. Uma semana ou um ano. Cozinhar abre o apetite. Então, vamos provar? Adoro. Macio, consistente, hum. alguma coisa de doce, um pouquinho salgado, hum. azedinho, gosto de erva, gosto de pepino. Hum, mágico. <risos> Essa mesma receita serve para fazer conserva de muitos outros legumes. E a minha experiência na cozinha encantada ainda não acabou. Ele falou que. O preço da comida é um teste que ele quer fazer com a gente. Obrigado, você, foi. Tá feliz da vida. Pelo jeito eu vou me dar mal. <risos> Aqui na floresta, a gente fala que a raiz forte é o melhor antibiótico natural que existe. Comer? Tem que comer? Tem mesmo que comer? Não. <risos> Oh. Raiz forte, bota ah, tô forte tô nisso. Tô ah, tem um socorro. É. O copo de água é o antídoto. Oh. Oh. Oh. Me pegou, é <risos> <a Deus>, né? <risos> Esprevaldi vai deixar saudades. No próximo bloco, a região rochosa onde os montanhistas escalam sem equipamentos. E a cerveja defumada, feita pela mesma família há 600 anos. É daqui a pouco. Entramos numa região que desafia o nosso olhar. São formações rochosas imponentes e intrigantes. Uma das paisagens mais extraordinárias da Alemanha também é uma das mais desconhecidas. Horizontes que se abrem no meio das pedras. O nome deste lugar também é enigmático. Parque Nacional da Suíça Saxônica. Suíça? Mas como se estamos na Alemanha? Dizem que Suíça-Saxônica foi um apelido colocado por dois pintores suíços que viveram aqui há mais de 200 anos. Acharam um lugar fascinante, parecido com a terra natal. E o nome pegou. As trilhas suspensas são um teste de coragem. Esse não é um caminho para quem tem vertigem. Neste ponto, já são mais de 200 metros de altura. Essa região toda foi fundo de mar há 100 milhões de anos. Mais tarde, a água do mar recuou e ficaram essas rochas imersas. Na verdade, não são rochas, e sim montanhas de arenito. O vento e a chuva moldaram esse relevo exótico e inspirador. Diz a lenda que foi nessas montanhas que se inventou o montanhismo livre, né? De escalar sem o cabo de proteção. Na verdade, essa atividade é feita aqui há muito tempo. E até hoje ainda tem gente com coragem para isso. No montanhismo livre, o escalador se agarra nas fendas com a mão e usa apenas a força do corpo para subir. É uma espécie de homem-aranha nas rochas. Como aqui as pedras são arenosas e esfarelam, os pinos se soltam. Não se pode confiar. Por isso surgiu a técnica de usar as fendas, sem depender de equipamentos. Mário pratica o montanhismo livre há 30 anos, Peço para ele me ensinar a técnica. Ei. Ei! Parece fácil, mas se não tiver a manha, assim, do que, o que dá para sustentar, por exemplo, o peso do pé, cai. Enfia o pé, não tem nada ali, ó. Me ensinou assim, você enfia a mão assim na, na fenda e aí faz o punho ficar assim e aí você só firma na grossura aqui da mão e sobe. Difícil? Será que eu consigo? Hand? Firmeza com a mão, tem que segurar o peso do corpo com firmeza. Rapaz, difícil. Melhor seguir por um caminho um pouco mais seguro por entre as pedras. Hum. É um labirinto, enigmático. Quem entra, se sente meio perdido. você vertir da altura aqui, mas presta atenção ó, eu já tô vendo um gavião por aqui. E aí, antes do topo, uma escada. Vai ver que é para recuperar o um fôlego. Ei! Hey, aqui já tá ficando alto. Porque o final é difícil. Bora. Para vencer os problemas, primeiro tem que ter coragem. Depois, juízo. Oh, aqui não dá para pular não porque é penhasco aqui no meio. ó. Então, primeiro aqui. E agora, com cuidado. Ok. E aí? Cuidado. Uau! Vamos lá para o resto. Eu vejo que eu faço. Estou bem. Daqui para frente não vai mais. 200 a 300 metros de queda e uma vista sem fim. Uhum. Mas para que todo esse esforço? Para os olhos, pro o coração. A região toda é um paraíso. Neste trecho, o rio Elba vira uma fronteira natural entre a Alemanha e a República Tcheca. Aqui encontramos Schmilka, uma vila que servia de moradia para soldados da antiga Alemanha Oriental. A vila era triste, cinza Aí quando caiu a cortina de ferro e com o fim da União Soviética As pessoas que trabalhavam na fronteira foram embora, abandonaram essa vila E o Eric chegou, com muita disposição As casas ganharam flores, cores e se transformaram numa vila orgânica Aqui surgiu um dos primeiros hotéis verdes da Alemanha depois veio a padaria orgânica. E para garantir a qualidade da farinha, Eric restaurou esse moinho que estava parado há mais de 100 anos. O sistema movido à água é o mesmo de antigamente. É uma regra aqui para nós, só usar sementes de origem orgânica, sem manipulação genética. Na cozinha, por exemplo, não usamos microondas. Eric faz questão de nos mostrar a padaria, que já encerrou as fornadas do dia. Aqui só se cozinha a lenha. Quando a gente abre o forno, já puseram a lenha nova para queimar amanhã cedo. Tem pizzas, pães, tabuleiros de doces deliciosos. E é claro que Eric também tem uma pequena fábrica de cerveja orgânica. Afinal, estamos na Alemanha. Quem é transformador aprende fácil. Eric faz o brinde em português. Saúde, Saúde. Cerveja orgânica. Cerveja orgânica. Saúde. Mas, para falar de cerveja, é bom caprichar no alemão e ir para a Baviera, explorar uma cidade apaixonante. Bamberg, patrimônio mundial da Unesco. Aqui na região, temos 250 cervejarias. Juntas, produzem 2.500 tipos de cerveja, mais ou menos a metade de todos os rótulos de cerveja que existem aqui na Alemanha. Essa história de fazer cerveja aqui começou com os monges beneditinos, que logo quando chegaram formaram uma cervejaria já dentro do próprio mosteiro. E dizem que naquele tempo as pessoas tinham medo de beber água, que frequentemente estava contaminada. Agora da cerveja ninguém desconfiava. E é assim até hoje. A noite cai e as pessoas continuam aproveitando cheias de confiança essa tradição da cidade. Em Bamberg tem cerveja de todos os tipos. A mais famosa é a cerveja defumada, produzida praticamente da mesma forma há 600 anos por esta cervejaria. Matias é a sexta geração da família na produção de cerveja defumada. Esse prédio existe desde 1405. Ali, no primeiro andar, eu passei minha infância. Eu lembro, eu abri a janela do meu quarto e vi as pessoas tomando cerveja. Os dois filhos do Matias parecem que vão seguir o mesmo caminho. Felícia e Julius adoram o ambiente e ajudar o serviço. Mas na Alemanha é preciso estudar para ter a qualificação oficial. Matias tem um diploma universitário de mestre cervejeiro. Conhecimento moderno que ele junta na prática com a tradição centenária da antiga fábrica de cerveja defumada. Olha só, ali fica o depósito, 15 metros abaixo do nível da calçada. Por quê? Porque lá embaixo, naturalmente, a temperatura é de 8 graus centígrados, Ideal para guardar cerveja. Ambiente, temperatura, história. Dá vontade? Claro que dá, não é? Então, vamos provar a famosa cerveja defumada de Bamberg. Okay. Okay. Que... É, para muita gente... Aos poucos, o meu emprego está se tornando o melhor do mundo, né? Prosto. É um sabor bem diferente, lembra o gosto de bacon. Matias se orgulha de produzir cerveja à moda antiga e nos mostra caldeiras construídas pelo bisavô dele. Aqui é a sala de cozimento, as caldeiras são diferentes, são de cobre e o processo de cozimento termina aqui embaixo. É. Aqui tem tá um E durante a também o Hopfen. Depois vem o Lúpulo. Só que o Lúpulo é outra história. O Lúpulo é uma planta delicada, mas poderosa. É considerado a alma da cerveja e já foi remédio. Os monges usavam Lúpulo para fazer chá que tinha um efeito bactericida e também como calmante para dormir. E, é claro, usavam para fazer cerveja. Cris é um especialista em lúpulo. Nesse jardim, ele colhe 30 variedades da planta. Cada moita é uma espécie. Esse sistema de varetas é o jeito tradicional de se cultivar lúpulo, desde 1900. Além do lúpulo, Cris planta flores, temperos e várias ervas. Desde a Idade Média, as pessoas gostavam de misturar ervas e temperos na cerveja. Faziam isso de propósito, para dar um toque especial. Tudo para fazer cerveja com sabores bem diferentes, como alecrim, hortelã, amora e até pimenta. Cris acredita que, além do sabor, a bebida ganha os benefícios medicinais de cada erva. Aqui nessa bancada, ele trabalha como se fosse uma farmácia de manipulação. Né? E a cerveja? Ei! Hey. Hum... O gosto é bem forte, amargo, e a impressão que dá é que a gente está tomando um remedinho caseiro. A impressão é de bem-estar. Mas será que a cerveja faz bem para a saúde? Se tirar o álcool, a cerveja é um alimento muito saudável. É uma bebida isotônica. Os ingredientes são rapidamente absorvidos pelo corpo. Tem muitas vitaminas, muitos minerais e outros alimentos vitais. Marcos propõe uma combinação surpreendente, beber cerveja e comer chocolate ao mesmo tempo. Isso mesmo, são cervejas de trigo, escuras e até envelhecidas como um vinho. Tudo com chocolate, combinação bem estranha. Mas depois do terceiro copo... <risos> Daqui a pouco, os segredos da aloterapia, um dos tratamentos mais antigos para doenças respiratórias. E vamos viajar no tempo, numa das cidades mais famosas da Alemanha. É já, já. Uma cidade iluminada de noite ou de dia. Dresden é assim. A cada passo que damos, descobrimos um novo ângulo de um paraíso arquitetônico. Mas Dresden já viveu o inferno. Fevereiro de 1945. Foi um dos maiores bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Milhares de bombas transformaram a cidade num cemitério a céu aberto. Mais de 20 mil mortos. Bresden soube renascer das cinzas. Os prédios foram reconstruídos, misturando pedras originais, que são mais escuras, com material novo. O passado e o presente estão sempre juntos na Alemanha. Seja na comida, na bebida ou até na saúde Pode não parecer, mas nesta sala acontece um dos tratamentos mais antigos para doenças respiratórias. É a aloterapia, mais conhecida por aqui como gruta de sal. A parede é feita com blocos de sal do Himalaia. No chão, sal do mar morto. E para entrar, precisa tirar os sapatos. Tudo aqui tem efeito do ar do oceano, da brisa do mar. Oceana, na mesma O segredo fica do outro lado da sala. É um sistema que bombeia água com sal sobre os galhos. É sal puro. Parte deste sal vaporiza no ar e a gente respira isso. O truque aqui ou o segredo? É que a água salgada se cristaliza nesses ramos e o ar aqui fica todo cheio de cristais de sal, que também tem vários outros minerais. Quando a gente respira, a gente puxa o ar para dentro, o efeito é parecido com o da inalação. Ou seja, é um tratamento 100% natural. Faz bem para asma, alergia, para fumantes. É indicado para todos os problemas respiratórios ou do pulmão. Ele falou que eu também posso fazer. Também sinofona? Acho que eu vou tirar a prova dessa história. Eu não quero dizer isso para Ok. E o melhor é que a gente não precisa fazer nada. É só sentar e respirar. Depois de um dia de trabalho, é um ótimo jeito para relaxar. A temperatura e a umidade da sala são controladas. Quem prefere usa cobertor. Eu fiquei 40 minutos, o tempo da recomendação, e quando eu cheguei eu não tinha nenhum problema de pulmão, né? Mas dá para sentir esse efeito da inalação. Parece que tá tudo livre. Tudo limpo. É um tratamento simples e que existe desde a Idade Média. Conhecer a Alemanha vai ser sempre uma viagem no tempo. No coração de Munique, os aromas e os sabores se misturam no mercado de rua. É o Markt que há 200 anos abastece a cidade. Aqui tem temperos, queijos, frutas, cogumelos e um monte de coisa deliciosa no começo eram os próprios fazendeiros que vinham ao centro vender a produção o comércio cresceu mas não perdeu a principal característica vender produtos frescos o tempo dos aspargos coincide com a colheita dos morangos que nessa época hum, estão docinhos aqui a gente encontra frutas do mundo inteiro até a nossa velha conhecida jaca. Olha a beleza dessa banca. Frutas, legumes, tudo grande, forte, né? Colorido. Olha o vermelho desse tomate. E as batatas, quantas variedades! Essa é a melhor para fritar. O senhor Bittmar não tem dúvidas. Acha o mercado de rua melhor que o supermercado. É tudo fresquinho e a gente sabe que as mercadorias são boas, os vendedores são muito gentis. Em Munique, uma das maiores atrações faz a gente olhar o passado. Os alemães também são famosos na hora de inventar coisinhas que imitam, simbolizam a vida. Um dos brinquedos mais famosos do mundo fica aqui nessa praça e é bem grande. O relógio da prefeitura, que há 111 anos toca todo santo dia. Na Praça de Maria, ou Maria em Platts, uma pequena multidão espera o grande momento. Nós subimos na torre para ver como o relógio funciona por dentro. Somos recebidos pelo orgulhoso eletricista Youssef. Não existe, em nenhum lugar do mundo, uma profissão específica de operador de música de relógio, só aqui em Munique. Ele nos conta que todo o mecanismo ainda é de 1908. Só que hoje em dia, eles estão conectados a um computador que monitora as funções e avisa se algo estiver errado. Adivinha quem vai ligar o sistema hoje? Fui eu que fiz isso? É muito legal, né? eu tô voltando sem criança aqui Os brinquedos mostram o duelo entre dois cavaleiros medievais e também a comemoração pelo fim da peste, perto de 1500. E agora a última tarefa que ele me deu e que eu tô até com medo de cumprir. Para terminar, eu devo puxar isso aqui para baixo e trazer o cavaleiro de volta. Pronto, agora o serviço está encerrado. Só por hoje, amanhã tem mais, como tem sido há muitos e muitos anos. O Globo Repórter fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê na próxima sexta. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até sexta.